A câmera tá, tá se afastando <risos> Alguém pode me ajudar, por favor? Eu Socorro. Tô tentando Socorro Eu, eu não consigo eu, te... eu nem tô conseguindo afastar a câmera Quando eu afasto, ela afasta demais Socorro é. Os dois estão oh. muito bugados dá, dá Eu não consigo tirar o, o instintor da minha dá... mão, Nossa, velho Nossa, não tem ideia Dá, te dá até sei. pra chamar o elevador daqui Dá até pra chamar o elevador daqui É <risos> sério Sa Eita, a câmera aproximou muito. Aí, buguei. Mano, não tá é bom. Pro... Aperta espaço, aperta espaço. Eu tô apertando espaço. Então você é bugado pra caralho, tio. Vou até subir em cima de você. <risos> Eu não consigo tirar o instintor da minha mão, velho. Eu tô... <risos> dando... <risos> o grande salvador. De oh, mano, que isso? Eu vi. Por que tem um... Mano, não, a gente salva o cara e o cara volta pra parede. <risos> Terremoto! Toma aí, eu já volto <risos> A escada caiu Nossa Literalmente <risos> Eita Tá se movendo Ele disse que ia voltar Não, esse cara tá se movendo Meu Deus, tá ficando muito estranho O oh, cara, só pra mim tem outro modelo ali Desse, desse, desse, como fala okay. Esse prédio Pra mim tem outro modelo lá em cima Ah, sei lá. Eita, como é que eu? Eita, bro! Caiu um buraco aqui! DJ, vou salvar! Mano, <risos> eu cara no baixo. chão Você não mede, Eu sabe? pulei aqui embaixo, o pau caiu com tudo, pau tá de pau aqui, Deixa eu pedir o um elevador! O elevador tá vindo, eu tenho que entrar no elevador, o elevador é sagrado. Ai, cai! Ah, levanta! Uh. Meu Deus, o que não foi? Quase que ele não é foi. Ai, por que o elevador? Ah, tem um elevador que tá vindo. Boa, chegou. Meu chegou ui. um elevador. Um elevador da delícia e que tem um fucking o. Meu um Deus, bem. eu caí.